Alguns prefeitos querem que Ribeirão volte a andar na velocidade do passado. Mas Magione quer que ela ande na velocidade do futuro. Por isso, conquistou a liberação do aeroporto para cargas internacionais também. Quem compara, fica com Magione.